Hoje eu vou trazer para vocês um pouco de uma pesquisa que a gente desenvolveu aqui na Universidade de Brasília em parceria com algumas outras universidades é, que fala um pouco sobre essa questão da saúde, da importância, né, da relevância do psicólogo que atua nessa área. Bom, então, né, como é de conhecimento de todos, a gente tradicionalmente na nossa área da psicologia de trânsito a gente trabalha, é, o nosso foco maior é na avaliação psicológica de motoristas, né, de condutores é realmente onde a gente, a maioria de nós, atua hoje, né? pensando na questão da promoção da segurança viária. Né? Então, quando a gente faz avaliação para motoristas, a gente está pensando em identificar as variáveis, né, as características desse indivíduo para que a gente possa pensar numa redução de acidentes, redução de mortos e de feridos no trânsito, obviamente. Né? É... Mas existe uma outra possibilidade de atuação do psicólogo nessa área de trânsito, que é trabalhar nessa área mais voltada para a mobilidade. Né? Então, quando a gente diz de avaliação psicológica para condutores, a gente está pensando mais numa área voltada para a segurança, para manutenção da segurança viária, mas existe essa outra possibilidade também da gente atuar é, em conjunto com outros colegas de outras áreas, na área de mobilidade urbana. É, e aí eu trouxe um pouco para a gente pensar aqui o conceito de cidades saudáveis, que é um conceito que a ONU vem trazendo já há algum tempo, né? e que a gente não usa tanto na nossa prática quanto psicólogo. É, então a ONU coloca que as cidades saudáveis são aquelas que, tendo alcançado pacto social. Entre as organizações representativas da sociedade civil, as instituições de vários setores e as autoridades políticas locais comprometem-se com a promoção da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população. Então esse é um conceito da ONU né, que tem tudo a ver com o que a gente faz na nossa área e essencialmente com algumas pesquisas que a gente tem feito aqui no Laboratório de Psicologia Ambiental da UNB. É, então, quando a gente pensa né, assim, no, na questão hoje, né, a gente sabe que é, o nosso país, na verdade, fez uma opção, alguns anos atrás, pelo transporte rodoviário. Então, a gente sabe que os veículos, né, que os carros, ainda são a grande é, maioria. E hoje a gente já pensa nessa questão dos, é, é, dos efeitos negativos que o veículo, né, que, que uma mobilidade motorizada pode trazer para a gente. Né? Então, isso aqui já tem é, né, consenso na literatura. Então, a questão dos congestionamentos, dos acidentes de todos os efeitos negativos que essa mobilidade motorizada pode trazer, né? É, mas tem alguns outros que a gente não pensa tanto. Assim. Então, as pessoas pensam mais nessa história do congestionamento, do acidente, porque é algo que impacta diretamente no dia a dia, né? Mas a gente não fala muito sobre a questão da poluição, né? É, em termos de emissão de poluentes que os automóveis, né? é, De poluentes que os automóveis emitem, da questão de poluição sonora, né? Enfim, o sedentarismo também é algo que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. A gente não pensa muito, né? Então à medida que as pessoas estão usando cada vez mais o carro, elas estão ficando mais sedentárias e com uma tendência à obesidade. É, outras doenças rela relacionadas. Né? Então, se eu estou mais sedentário, outras doenças podem surgir aí, né? como hipertensão, enfim... A própria depressão também, a gente já falou um pouco. E algo também que é extremamente importante para a gente na psicologia que é a questão da redução da vida em comunidade. Né? Então, quando a gente está dentro do nosso carro, a gente se relaciona menos com as pessoas que estão em volta. A gente entra no carro, fica com o vidro fechado, geralmente, com o ar-condicionado ligado a gente não tem contato com essas outras pessoas que estão nesse ambiente quando a gente se locomove, né? que é bem diferente quando a gente está andando, caminhando ou pedalando. É... Então, pensando nesses, nesses impactos, a gente tem estudado aqui em Brasília essa questão da caminhada e da pedalada e os efeitos que isso pode trazer para a saúde dos indivíduos. É... Então, a gente realmente né, acredita, de acordo com a literatura também, que caminhar e pedalar podem promover saúde e podem né, também promover bem-estar, qualidade de vida. Uma vez se oportuniza né, que a gente realize mais atividades físicas e que a gente se integre com a comunidade que está ao nosso redor e também com o ambiente natural, que é algo que também a gente estuda bastante na psicologia ambiental. Então relatando aqui agora rapidamente, né, um pouquinho da pesquisa. Essa pesquisa, ela aconteceu, né? É, o nome da pesquisa, é projeto Mobilidade Urbana Saudável, ela aconteceu de 2016 a 2019. Ela está finalizando agora, exatamente esse mês. E a gente pesquisou três é, cidades né, aqui do Brasil, Brasília, Florianópolis e Porto Alegre, e uma cidade no Reino Unido, que é a cidade de Oxford. Então, é um projeto de cooperação internacional. São quatro universidades, né, cada uma nessas quatro cidades. Aí. A gente usou um método, é, uma abordagem multimétodo, né, então, é, que é tradicional na área de Psicologia Ambiental também. Então, a gente tenta usar diferentes métodos para a gente entender melhor aquele fenômeno que a gente está investigando. Então, a gente fez uma análise espacial, então, que cidades são essas que a gente está estudando? Elas, elas favorecem a caminhada, a pedalada? É, a gente fez um survey em larga escala, em domicílio. Então, a gente ia à casa das pessoas, a gente entrevistou mais de 3.500 pessoas nessas quatro cidades. E a gente perguntava para elas né, como elas se locomovem na cidade e também indicadores de saúde. Né? Então, a gente media a circunferência, a estatura, para calcular os dados lá do, do pessoal da epidemiologia. Né? A gente fez entrevistas biográficas também, então perguntando para as pessoas como que elas se locomovem, como elas se locomoveram ao longo da vida. Então, Quando você era criança, qual era o modo de transporte que você mais utilizava, é, para onde é que você, você tinha algum problema de saúde, enfim. Então, a gente levantava com algumas dessas pessoas, não com todas, né? mas como é que era esse histórico de mobilidade dessas pessoas. E também a gente fazia entrevistas guiadas, então a gente pedia para a pessoa escolher um trajeto que ela faz né, normalmente, de rotina, e a gente acompanhava essa pessoa enquanto ela estava se locomovendo. Prioritariamente a pé e de bicicleta. E o projeto envolveu também uma etapa de participação comunitária. Então a gente sentava com a comunidade para ouvir a comunidade, para que eles indicassem quais eram os problemas de mobilidade naquela, naquela região. Então a gente usou, como eu falei, uma abordagem multimétodo. Aqui não tem a luz, não, não é. É. É. É. tem? Tô... Então, a abordagem multimétrica. Então, realmente a gente usa vários métodos para tentar entender o fenômeno de uma forma mais complexa, e uma abordagem multidisciplinar. Então, para essa parte aqui, não é muito a nossa área da psicologia, mas a gente tinha uma equipe da arquitetura e urbanismo. Para essa parte mais do levantamento dos dados né, de saúde, de IMC, essas questões, a gente tinha uma equipe da epidemiologia, epidemiologia né, da medicina, da Santa Catarina, e a gente da psicologia com essa parte mais das entrevistas e né, de ouvir as pessoas. Aqui eu trouxe alguns resultados, realmente é um recorte bem pequenininho pela questão do tempo mesmo. É, então, assim, a gente, como eu falei para vocês, a gente levantou depressão, diabetes, é, dados de hipertensão, todos esses dados a gente levantou e a gente identificou que nessas cidades que a gente pesquisou, quase todos os indicadores estavam acima da média nacional, né? de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada em 2017. Então, já é um dado interessante para a gente pensar, né? ou são cidades muito atípicas, o que eu não acredito, ou realmente a gente está passando por um, né, tá, a gente está é, tá vendo um agravamento mesmo desses índices de saúde, está né, vendo uma piora desses índices de saúde. Em relação à atividade física, a média aqui, né, segundo a pesquisa do Vigitel, é de 37% né, da população que faz aqui mais de 150 minutos de atividade física por semana, que é a indicação da OMS. Então, a média aqui é 37%. A gente encontrou no Brasil médias inferiores a isso. Né? Então, as pessoas nessas cidades estão... É, fazendo menos atividade física do que a média nacional. Aqui já... Então, aqui eu trouxe para vocês algumas falas né, dos participantes, alguns dados que podem né, é, trazer para a gente essa questão da relação da mobilidade com a mobilidade e a saúde. Então, os participantes né, que pedalam para realizar suas atividades diárias, então, são aqueles que vão trabalhar de, de bicicleta, que vão fazer suas atividades de lazer, por exemplo, de bicicleta, eles reportaram menor incidência de hipertensão e depressão. Né? Então, a gente correlacionou esses dados, fez algumas análises de regressão, a gente identificou que a maioria das pessoas que pedalam né, é, pedala, tem menos hipertensão e depressão. E os participantes que caminham têm tudo menos. Assim, então, menor hipertensão, menos depressão, menos diabetes e menos doença cardíaca. É, então, aqui tem uma fala de uma participante. Né? Então, eu gosto de caminhar, isso contribui 100% para manter a minha saúde. Então, assim, o pedalar e o caminhar, né? além de ser é, só menos poluente para o ambiente, reduzir congestionamento, também favorece muito a saúde dos indivíduos. Quanto mais as pessoas caminham e pedalam, então, melhor a saúde e a sua qualidade de vida. A gente também investigou a qualidade de vida e as pessoas que pedalam e caminham tendem a dizer que a sua vida tem mais qualidade ou que estão mais satisfeitas com a vida. Né? Então, é um dado interessante para a gente pensar nisso. Né? O carro talvez esteja trazendo menos qualidade de vida, então, para a gente pensar enquanto psicólogos. Então, ó, tem gente que gosta muito de dirigir, é uma terapia. Para mim, a terapia é pedalar. Então, a fala de uma participante aí, local. Alguns aspectos positivos que os que os participantes colocaram. Então, é, pedalar e caminhar, para eles, né, é importante, porque pode fazer com que eles se mantenham ativos e com saúde. Então, eu acordo às seis e meia e vou caminhar. Estou tão acostumada que não consigo ficar sem ela, sem a caminhada, né? para mim, é como se fosse o meu remédio. Então, as pessoas elas entendem que isso faz com que elas se mantenham ativas. Para os idosos, isso aqui é um dado também para a gente pensar. Né? Tem muitos idosos que não saem de casa. Né? A gente numa das cidades que a gente pesquisou, em Florianópolis, que é uma cidade que tem uma topografia né, muito sinuosa, enfim, a gente encontrou pessoas que não saem da cidade, de casa porque a cidade não permite, né? porque moram num lugar que é muito índrico, enfim. É, então, a gente vive para os idosos, ter a possibilidade de sair de casa e acessar o serviço do dia a dia é algo que é importante para ele fazer a pé, né? Então, aqui, eu vou na padaria, no mercadinho aqui perto, na escola, eu vou onde eu quero ir. Se o lugar é perto, eu vou andando sem problema. Né? Então, é para a gente pensar também na mobilidade dos idosos, né? que muitas vezes, dependendo né, da idade, das condições, eles não conseguem mais dirigir. Então, caminhar é algo que traz uma qualidade de vida para eles. Aumentar o senso de comunidade, tudo que eu falei, né? Então, a gente está no carro, a gente não tem contato com as pessoas que estão em volta. Quando a gente vai a pé de bicicleta, a gente percebe o ambiente e as pessoas que estão em volta. A gente percebe a pessoa que vende a fruta, a gente percebe o vizinho que talvez você nunca tenha visto, né? Então, a, a fala do participante. Eu comecei a conhecer as pessoas que gostam de caminhar e essa convivência me fez gostar ainda mais de caminhar. Ter um tempo para si mesmo, né? Então, é interessante isso, porque no carro, talvez, Pode ser pode que elas pensem que elas também têm um tempo para elas mesmas. Elas não, né, no nosso exemplo aqui, no nosso estudo aqui, as pessoas colocaram que o pedalar, principalmente, é uma atividade que permite que ela tenha um tempo para ela mesma, que ela pense sobre sobre si. Então, é muito relaxante, é agradável, é como se eu tivesse um tempo só mesmo. Ter contato com a natureza também. Tem vários estudos da psicologia ambiental que dizem isso, né, que a gente tem alguns ambientes que podem ser restauradores do nosso estresse, do dia-a-dia, -dia, do nosso... É, é, né, de tantas atividades que a gente tem Então ter contato com a natureza Podem ser revigorantes, vamos dizer assim né, Ambientes restauradores Então andar é fascinante porque eu posso perceber a natureza Ter contato com a luz do sol E com outras pessoas São coisas que vezes, a gente não pensa né, como psicólogo Mas que, que podem influenciar na, na qualidade de vida da, dos indivíduos Apreciar a arquitetura e a estética urbana Então isso apareceu bastante aqui em Brasília Principalmente, né, a gente tem aí uma arquitetura Bem peculiar, então as pessoas colocaram esse dado E aí aqui alguns é um aspectos negativos, né? então a má qualidade de ciclovisa, e calçados, também não adianta a gente achar que pedalar e caminhar vai ser só positivo, né? então as pessoas relataram, a questão da, da má qualidade da ciclovisas, das calçadas, é algo que incomoda muitas pessoas. A questão da topografia sinuosa, não é muito o no nosso caso aqui no Distrito Federal, mas em algumas das cidades pesquisadas né? foi a realidade um perigo isso aqui também eu eu, eu quero explorar um pouco mais o um perigo em decorrência do tráfego de automóveis então os ciclistas e os pedestres colocaram muito isso né esse essa velocidade excessiva que os automóveis né com que os automóveis se deslocam isso representa um perigo real para os pedestres e para os ciclistas então eles percebem isso como algo muito negativo né? então no caso desse participante ele relatou o caso de uma professora que morreu atropelada no né, ambiente onde a gente estava pesquisando, ela, enquanto ela dava de bicicleta. Né? Então, ó, até tem a ciclovia, mas eu é que não vou me arriscar e ser atropelada. Né? Então, as pessoas percebem essa relação com o motorista como algo negativo. Então, é mais uma área de atuação para a gente aí. Né? Como é que a gente pode fazer enquanto psicólogo para reduzir esses conflitos que podem acontecer entre motorista, pedestre e ciclistas? Né? Então, mais uma vez, essas interações negativas com os motoristas, então, além da velocidade do tráfego, tem essas interações negativas, parece que há uma disputa por aquele espaço, né? e o motorista meio que sai ganhando né? por uma questão óbvia de tamanho mesmo. Enfim. Medo de crime e violência é uma realidade muito comum, que não apareceu tanto lá em Oxford, né? lá no Reino Unido, mas em Brasília, e no Brasil de uma forma geral apareceu bastante. É, e aí, para finalizar, amigo, né? já estou com o tempo estourando, é, voltando para aquele slide inicial, então, eu vejo assim, que há uma possibilidade grande da gente atuar enquanto psicólogo, é, pensando na promoção de cidades mais saudáveis, né? então para além da avaliação psicológica, que é uma área muito importante, né, que a gente trabalha com segurança, para a gente refletir como é que a gente, enquanto psicólogo, né, que so, né, nós que somos especialistas na área, estudando na área, como é que a gente pode fazer para promover cidades mais saudáveis e promover a qualidade de vida das pessoas nesse ambiente. né? É, então, a princípio, estabelecer o que a gente fez na pesquisa, né? nada mais foi, enquanto psicólogo. Estabelecer esse diálogo com a comunidade, então ouvir as pessoas, que é algo que a gente é capacitado para fazer isso, como psicólogo, a nossa graduação toda gira em torno disso. É, as pessoas realmente, quando a gente vai para a comunidade, escuta-se, se propõe a escutar o que elas têm a dizer, elas se sentem muito né, reconhecidas e valorizadas, por mais que a gente não seja né, um gestor, Alguém que está lá elaborando a política pública, ela já se sentem valorizadas pelo simples fa fato de poderem ser ouvidas. Um diálogo com profissionais de outras áreas né, é algo que a gente precisa aprender a fazer mais na psicologia, né, do trânsito principalmente. Então, Não tem como a gente falar desse ambiente sem a gente envolver arquitetos, engenheiros, pessoal da medicina, principalmente quando a gente fala de saúde. Justamente para a gente entender esse fenômeno de uma forma mais abrangente. Né? Então, A gente está com o nosso óculos, claro, a gente não vai deixar o nosso óculos da psicologia, mas que a gente possa ouvir os colegas também para que a gente troque ideias e veja como como é que a gente faz para promover essas cidades saudáveis que estou falando, né? E é, algo que a gente vem se esforçando para fazer né, na universidade, que eu acho que a Abrapci já está aí fazendo isso com muita né, com muita habilidade, que é tentar estabelecer esse contato com outras esferas né, da, da sociedade. Então assim, esse esse projeto e, e assim os efeitos desse projeto estão acontecendo. Porque a gente está com uma parceria com as ONGs, né? Então, em todas as cidades, tem ONGs né, em prol da bicicleta, em prol do andar a pé, enfim, pensando nessa mobilidade mais ativa em cidades mais saudáveis. E parece que a gente fica um pouco afastado, né, como se fossem esferas diferentes. Então, a gente tem procurado aqui na universidade esse, essa aproximação né, com, com essas instituições que, né, que a gente tem conseguido fazer algumas coisas juntas e se é bem interessante. E com gestores públicos. Né, a Brab City está trabalhando pesado nisso aí é algo que a universidade ela precisa aprender a fazer. Né? Assim, acho que a gente, no Brasil, ainda está muito distante né, do gestor público e daquela, daquela pessoa que está pensando as políticas públicas de mobilidade. Então, a gente tem tentado fazer isso, levando esses mesmos resultados que eu trouxe para vocês, a gente tem levado para alguns gestores, né, pra, pra algum, principalmente a gente que está aqui em Brasília, é mais fácil né, essa, essa comunicação. A gente não sabe muito né quais os efeitos que isso vai ter na prática, mas a nossa ideia é já ir plantando aquela sementinha e de mostrando né, que, olha, a gente pode né, a gente está longe de, de, de ter cidades saudáveis no contexto brasileiro. Né, as nossas cidades ainda são muito é, adoecedoras do ponto de vista de trânsito, de mobilidade. Então, a nossa ideia é mostrar um pouco para esses gestores o que, que a gente está fazendo, o que pode ser feito. Então, é isso. Foi bem rapidinho, mas quem tiver interesse em conhecer a pesquisa, a gente tem o site da pesquisa, depois eu posso disponibilizar, que o relatório final já está lá disponível. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu achei interessantíssimo, né? porque a gente vai em duas, é, é, nas duas linhas de reflexão. O tema da mesa seria a psicologia de tráfego como vetor de prevenção e saúde. A Ingrid já vem fazendo um trabalho, inclusive, também tem uma associação voltada para a mobilidade. Né? Ela não falou aqui, mas tem um trabalho, é, é, acabaram recém fundada. Né? A associação com foco em trabalhar exatamente a mobilidade humana e essa Relação com, com os espaços, com as cidades. E a gente estava. Eu tentei fazer um foco um pouco mais chocante do que do que vem é, nos atingindo nesses últimos tempos. Claro que tudo que está aqui sobre é, números de trânsito, a gente já sabe que trânsito mata, que é um problema de saúde pública mundial, tudo isso a gente já sabe. A gente trabalha com isso cotidianamente, a gente briga contra isso diariamente mas a gente fica sempre naquele papel que hoje a gente até... Um, um, umas colegas vieram falar comigo hoje mais cedo tipo, a gente não foca em outras práticas. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento. É arejar, é, é, é ventilar a prática do psicólogo de trânsito. E aí a gente tem feito essa... essa leitura, esse olhar também como é que está sendo desenvolvido a psicologia de tráfego lá fora. Como é que a gente tem sido recebido nesses trabalhos com gestores públicos e, e que tipo de, de questionamento a gente vem recebendo. Porque esses questionamentos e aonde eles nos remetem a pensar? Então, de uns tempos para cá, a gente tem feito, claro, com base em todos esses dados que a OMS já traz para gente de saúde pública, com os bases em todos os estudos que a gente tem que falam de como a gente deve fazer, como a gente deve trabalhar para evitar esses acidentes, para diminuir esses acidentes, né? ou mais que isso, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem né, o plano global da década de Ação pela Segurança e o trânsito que acaba ano que vem, a gente não está atingindo a meta, estamos longe dela, né? da ONU, uma parceria da ONU com a OMS, nesse sentido. E se vocês pararem para olhar os cinco pilares básicos do plano de saúde, a gente vê a psicologia do trânsito em todos eles, quando a gente fala o papel do psicólogo, quando a gente está lá na, na, na universidade, na pós-graduação de psicologia do trânsito, a gente fala que a gente tem que trabalhar junto com a engenharia, com a gestão, né, pensando a mobilidade e as vias, até como o Ingrid falou aí, como é que a gente vai fazer a ergonometria pensando né, no cidadão, no motorista, como se adapta aquela cultura, aquela possibilidade população, os usuários das vias, claro, diretamente o nosso foco e a resposta pós-acidente. Janaína está aqui presente, ela tem uma, um trabalho, uma, um questionamento muito grande sobre essa resposta que a gente tem aqui no DPVAT, né? que a gente não acompanha o pós-acidente, o psicólogo não faz esse acolhimento. O pós-acidente, na maioria das vezes, se dá de uma ordem física, que é aquilo que a gente pode comprovar. E aí a gente é sempre colocado a questão do impacto, do trauma, do que a gente tem que ver do ponto de vista exclusivamente físico, médico, porque a gente não tem muitos trabalhos desenvolvidos nessa, nessa área para argumentar. É uma das coisas que a gente vem A gente tem consciência de algumas coisas, a gente tem a visão desses trabalhos, mas a gente não tem estes trabalhos, a gente não tem essa métrica, a gente não tem esses dados. No, no, no, nos objetivos do desenvolvimento sustentável foi incluído também saúde e bem-estar com o objetivo de reduzir os acidentes. Quando eu falo em saúde e bem-estar, não é só a diminuição dos acidentes em relação a traumas físicos, pelo menos não é assim que eu entendo. Tá? Alguns vão dizer, não, mas aquilo é óbvio, Juliana, é claro. Isso é uma redução, é um impacto, é, é, é apenas quebrou a perna ou não quebrou a perna. Mas quando a gente destrincha o que seria esse sistema seguro, ele foi baseado num estudo feito lá na Suécia. Ele começa dizendo que a gente sabe que as pessoas cometem erros que podem levar a acidentes. E isso é fundamental para trabalhar um sistema seguro de trânsito, ok? Que o corpo humano, claro, ele tem uma capacidade física própria para conseguir suportar esses danos. As pessoas são responsáveis por proceder com atenção e conforme as leis de trânsito, mas, e aí a gente entra também naquilo que Ingrid estava trazendo, existe uma responsabilidade comum entre os que projetam, constroem, administram e usam vias e veículos para prevenir acidentes e que resultem em lesões graves ou mortes ou acidentes pós tá? Para multiplicar esses efeitos, todas as partes do sistema devem ser fortalecidas em combinação de modo que os usuários da via ainda estejam protegidos se uma parte dela falhar. É um projeto todo pensado em articulação. A velocidade segura, vias e acostamentos seguros, veículos seguros e usuários da via segura. Qualquer um desses pode falhar um pouco e a gente tem que manter esses usuários ainda seguros. Isso é um, um, um trabalho de estratégia visão zero da Suécia, que visa, em menos de 10 anos, ter zero de acidentes e lesões graves no trânsito. A gente tem que acreditar que vai conseguir. Estou né? tô na, tô na etapa dele já. Mas, para mim, gente, o meu questionamento, em que eu queria fazer essa provocação mesmo, é onde entra o enfoque da psicologia de tráfico nesse espaço. Nesse espaço que é de saúde. Não só no espaço que a gente está acostumado a falar da avaliação psicológica para aquisição ou não de uma CNH. Tá? Mas, quando a gente fala... De saúde aplicada utilizando o trânsito. A gente fez uns levantamentos lá, é, baseado numa pesquisa que eu, que, eu, que eu fiz lá em relação às nossas inaptidões, em relação às inaptidões temporárias e o que foi percebido em questões comportamentais, nós observamos muito traço de depressão, de ansiedade, de medo, algumas características se, se mostraram bem mais, mais fortes nos números, ou pelo menos nos resultados, dos psicólogos que fizeram, que realizaram a sinaptidão por lá. Então, a gente foi fazer um levantamento. Hoje a gente está até no setembro amarelo ainda, né? Estamos todos falando de suicídio e são dois pontos principais que revelam aqui, que são duas das causas importantes de suicídio. A depressão, que hoje o Brasil é, o segundo, é a segunda principal causa de morte no Brasil, entre jovens de 15 a 29 anos, tá? Temos 11,5 milhões de diagnosticados com depressão no Brasil, 320 milhões no mundo, doença mais incapacitante do mundo, segundo a OMS, e o Brasil, nós estamos em quinto lugar do mundo, com o maior índice de população diagnosticada com depressão. E temos a questão da ansiedade, que foram os dois pontos que eu disse a vocês que mais saltaram nessa primeira análise. Tá? 9,3% da nossa população apresenta algum transtorno de ansiedade, 18 milhões de pessoas diagnosticadas no Brasil com transtorno de ansiedade. A gente tem a maior taxa mundial de pessoas com ansiedade do mundo que apresentam isso, são diagnosticados. Eu imagino que considerando o, o nosso controle de diagnóstico possa ser ainda maior do que a gente apresenta aqui. São 264 milhões de pessoas que apresentam transtorno de ansiedade no mundo hoje, isso são dados da OMS. E a gente tem, junto com o transtorno de ansiedade, aquilo a gente até falou um trabalho mais cedo sobre isso, e eu acho que todo mundo que, na prática, avalia o estado de dados se confronta com isso, todo mundo que atende em clínica, todo mundo que trabalha na psicologia organizacional do trabalho, a gente tem o burnout, a gente tem a fobia, a síndrome de pânico com um foco de patologias que, que se revelam hoje na nossa sociedade, tá? Então, mas por que, Juliana? Por que a gente vai pensar isso? Como é que a gente enquadra a psicologia do trânsito, a psicologia de tráfico nessa, nessa ideia? É, baseado no em... que a gente está estudando, do que vem sendo feito na Europa, a Europa, é, ela trabalha a parte da psicologia de tráfico a posteriori, tá? Ela, ela, a gente faz uma avaliação prévia aqui para a CNH, em grande maioria. Estamos reivindicando o direito de poder fazer esse acompanhamento a cada renovação para que a gente tenha um cuidado dessa saúde, um olhar por essa saúde e possa sim ter uma métrica, ter dados e poder focar no nosso trabalho de uma forma mais é, embasada, com os dados científicos mesmo, que a gente possa levantar e levar. Mas lá na Europa, sobretudo, fora do Brasil, a gente tem um trabalho que bota a psicologia na educação e na saúde. Eu brinco assim, até falei ontem, Fabiano falou essa é, essa fala que eu brinco muito, eu é muito engraçado quando a gente quer trazer o modelo externo para o Brasil sem trazer tudo que, o entorno desse modelo externo. Lá no Brasil você tem o psicólogo na escola, o psicólogo na saúde, o psicólogo no acompanhamento pré-natal, né? Eu trabalhei alguns anos na França e até lá na França tem uma linha telefônica para criança ligar se ela precisar falar com alguém. E tem um psicólogo na linha para falar com a criança, para marcar espaços, enfim. A gente tem todo um, um, um acompanhamento de saúde que faz com que não seja a primeira vez que ele vai ter uma conversa com o psicólogo quando ele está na CNH. Enquanto que a gente o problema da psicologia, a gente está na clínica e quando apresentam problemas. Quando a gente tem problemas escolares, ah, a criança está dando problema na escola, vê se ele vê uma psicóloga porque ele não está estudando bem. A gente não está ainda na visão da sociedade como alguém que pode contribuir nesse espaço. E aí isso vem me provocando muito. E a gente começou a montar lá, comecei a desenvolver lá no Betrão um núcleo de saúde e pesquisa, pesquisa e saúde na, do trânsito, e a gente tem levantado alguns dados, tentando direcionar esse foco de trabalho, tanto olhando para o trânsito, os dados da perícia psicológica, e a partir daí a gente tem trabalhado em como fazer esses encaminhamentos a partir de uma perícia psicológica, a partir do momento que foi identificado, por exemplo, uma perícia psicológica, um caso de depressão grave, como é que a gente pode fazer que espaço, que sistema podemos criar para que a gente tenha essa cidade saudável que Ingrid estava falando na, no trabalho dela anterior. Então, como a gente pode fazer esses encaminhamentos, que parcerias, aí você estava falando de ONGs e gestor público, a gente fazer um diálogo que estamos construindo lá entre gestores públicos da área de saúde, da área da justiça, para que a gente possa fazer um, um link entre toda essa população que, no meu entender, gente, é absurdo que um psicólogo ou qualquer um de nós aqui que fez psicologia, que se comprometeu né, com a qualidade de vida, com a saúde, com o bem-estar, com a saúde emocional, com a saúde mental, não possa fazer um trabalho a partir dos dados e da pessoa, do ser humano que está diante de você, apresentando esse problema. tá? Então, a gente está fazendo uma parceria dentro do sistema de saúde, para que a gente consiga resolver esse encaminhamento e isso em fase experimental. Tá? Não temos como ter uma resposta ainda, mas a gente acredita como é que vai criar uma rede disso. Tem que se fazer algum piloto, algum, alguma tentativa para que a gente possa ter essas respostas. E se isso vai nos acarretar, o que eu acredito, a questão da prevenção. Se eu pego a pessoa no estado inicial, que foi fazer uma, uma perícia psicológica, não se identifica doente foi simplesmente seguir um ato compulsório, que é a avaliação psicológica, para o fim de CNH e lá ele se depara com um psicólogo que o escuta e que identifica sinais de problemáticas de saúde e esse psicólogo pode, sim, fazer um encaminhamento como é que ele vai fazer esse trabalho, que é um trabalho que eu acredito, né, o, o meu sonho, pelo menos, de desenvolver foi que olha aqui. Hoje, aqui. que a gente não pode deixar esses problemas que chegam até nós, esses problemas de saúde desassistidos e sem resposta. Mas para isso a gente precisa exatamente do que a Ingrid estava falando, que é essa questão de contatos, de articulação, né, de parcerias de trabalho. É um ciclo. Eu vejo a possibilidade da psicologia do trânsito, do trabalho que a gente faz aqui como anteparo de prevenção de saúde. Eu acredito que nós temos um posto de saúde em cada clínica que atua para a CNH, por exemplo. Eu acredito nisso. Eu acredito que como funciona o nosso sistema de saúde hoje, onde a gente não vai, é, não consegue muitas vezes encontrar um psicólogo, não tem essa essa sociedade que nos leva para o psicólogo antes da patologia se tornar algo fortalecido, que a gente não consiga mais sair desse sofrimento ou que começa a causar problemas, seja na escola, na família, em que aí a gente aceita procurar um psicólogo ou alguém vai na procura de um psicólogo, eu acredito que a gente pode fazer a partir daí um trabalho, um, uma tela, uma triagem para uma inclusão no sistema único de saúde, para uma inclusão no sistema de saúde como um todo. Isso que eu tenho procurado defender até no, no, nos trabalhos que a gente tem feito, nessa luta que a gente tem feito através da dos nossos parlamentares e gestores públicos, ao mostrar para eles que a psicologia do trânsito ela tem outras formas de contribuir com o Estado, que é essa, essa essa forma de que a gente custa ou não custa, a gente é simplesmente mal utilizado, porque o trabalho do psicólogo do trânsito poderia ser usado para muito mais coisas que a gente está fazendo hoje, a gente não tem psicólogo. A gente ganhou, essa semana, né, a psicologia escolar né, ser obrigatória nas escolas. Mas a gente tem, na ponta, em todas as cidades, que a gente acaba tendo psicólogo do trânsito espalhado o país afora, em, em, em cidades em pequenas, inclusive, onde você não tem um sistema de saúde que tenha ter, ofereça psicólogo, terapia para qualquer é, cidadão. Então, a gente pode atuar dentro da formação do condutor, na educação desse cidadão, dessa mobilidade né, que envolve aqui a educação para o pedestre, para o ciclista, que amplia o foco. Trabalhando com a infraestrutura das vias, entrando na questão de saúde e um tratamento comportamental. Isso daqui, gente, é feito na Europa, tá? O que eles fazem lá é exatamente isso. Eles não fazem a primeira parte nossa, que é a parte compulsória. Mas eles fazem aqui o treinamento comportamental baseado naquele acidente, naquele infrator. E aí eu fico perguntando, será que a gente precisa, já que aqui no Brasil a gente faz essa avaliação prévia, se a gente faz uma avaliação anterior ao acidente, por que eu preciso focar em trabalhar o pós-acidente? Se eu posso usar o trabalho que é feito hoje, que a gente já tem uma rede de psicólogos pelo país, porque ele não vai fazer a prevenção ali? Se, o, se a gestão pública quiser usar, é a expertise desse profissional, desse perito, desse especialista, para que ele possa ali identificar sintomas e patologias da nossa população adoecida e a partir daí a gente conseguir transformar toda uma população adoecida em algo diferente, em algo onde essa mobilidade saudável, essa cidade saudável possa existir. A gente tem esses elementos, a gente tem esses profissionais, a gente só precisa formar esse sistema, fazer a parceria com os outros órgãos de gestão pública. Isso, é o que eu estou tentando desenvolver nesse trabalho, tá? Porque eu vim trazer aí, a ah, Juliana, não está nem desenvolvido ainda, como é que a gente está lá engateando nesse processo, mas porque eu queria conclamar a todos, na verdade. Né? Esse tipo de trabalho não se desenvolve sozinho. Eu preciso que cada um de vocês que estão espalhados pelo Brasil possam olhar para o ser humano adoecido, o ser humano que não está saudável na sua frente, e não olhar para ele como pode ou não ter uma CNH. Olhar para ele como aquele ser humano que precisa de ajuda, que precisa de cuidado. E a partir daí a gente levantar essas informações, começar a provocar a sociedade de como a gente vai cuidar dela. Como eu posso levar, como eu posso pegar esse caminhoneiro que precisa de todo esse estresse, de problemas de, que a gente tem que ter, regras de trabalho para que o caminhoneiro possa parar, possa descansar, possa permanecer com a sua mínima saúde, mas eu tenho um psicólogo que faz a avaliação desse caminhoneiro regular. Porque isso não pode ser encaminhado para o setor. Porque isso não pode haver uma parceria com essas empresas, essas transportadoras, para que o psicólogo, então, encaminhe um, um, um, um sujeito que esteja é, é, em sofrimento. E que esse sofrimento ocasionará o quê? Acidente de trânsito. Eles vão acabar vindo. A desatenção, a falta de cuidado, a ansiedade. A gente sabe que isso são frutos comportamentais que vão ocasionar Acidentes de trânsito e, consequentemente, lesões, sequelas, mortes, tanto dele quanto de familiares de outras pessoas, tá? Então, a provocação era essa que eu queria fazer para vocês, de que como a gente pode, no nosso trabalho, diminuir os riscos começando a trabalhar os comportamentos protetivos daquele sofrimento que está diante de mim. Eu acho que não deve ter uma pessoa aqui que nunca teve uma pessoa que saiu do seu, da sua clínica depois de uma avaliação e você disse, ah, meu Deus, como é que eu peço, como é que essa pessoa vai se cuidar? Será que o que eu falei para ela, ela vai procurar? Ela vai trabalhar? Ela vai é, é, buscar melhorar e sair desse sofrimento? Muitas vezes ela está num sofrimento grande, pessoal, que, que pode não ser inevitável para a questão de uma CNH, mas é inevitável para a vida dela para o cotidiano e aquilo tende a aumentar e muitas vezes ele não vai voltar para a gente então como é que a psicologia do trânsito pode contribuir com esse, com esse trabalho, é o que eu queria pedir para vocês, aqui estão meus dados quem quiser né, conversar, criar sugestões de como a gente pode fazer em outros estados, serem pontas desse trabalho, eu agradeço conclamo todos a vir conosco trabalhar essa prática esse sujeito adoecido lá Tá? Obrigada. Agradeço a doutora Juliana e a doutora Ingrid pelas brilhantes apresentações. Né? Acho que é um assunto que mobiliza todos nós né? pensar diferente, propor ações. E o nosso tempo, infelizmente, está tá esgotado né? então temos espaço para somente uma pergunta. Se alguém quiser contribuir. Olá, sou Laine, sou de Petrolina, Pernambuco. É interessante é, ouvindo Juliana falar, como na fala dela a gente se vê na prática profissional da gente, né? Como a gente consegue identificar realmente na nossa prática sujeitos é, em sofrimento mesmo, né? Em sofrimento psicológico, emocional. E, pelo menos na, na minha prática profissional, lá em Petrolina, a gente consegue fazer, eu, no caso, eu consigo fazer esses encaminhamentos porque lá tem a Clínica Escola de Psicologia e, e eu consigo fazer, só que eu não tenho esse retorno, né? De que se a pessoa foi realmente fazer o, o acompanhamento psicológico, se ela, tá, se ela foi buscar para ela e para a família que, às vezes, é um problema familiar que está trazendo sofrimento para aquela pessoa. E, assim, e eu fico... E, e, às vezes, me angustia, né? Não, não saber o que é que está... Como é que, que, que... Como é que aquela pessoa realmente está conseguindo lidar com aquela situação. E aí eu fico, eu fico me questionando como, como é que a gente poderia... É, formatar essa rede, né? Essa rede para... É, é, porque parece que as coisas... É, é, existe uma rede de saúde, existe a gente. E como que, que a gente poderia fazer essa articulação, né? Porque parece que todo mundo trabalha no seu quadrado, né? Todo mundo trabalha no seu quadrado e desenvolve a sua função de alguma forma, mas não tem essa não tem essa interação, né? até para estar trocando mesmo ideias, como se pode melhorar, como se pode desenvolver mais práticas que possam é, beneficiar um trânsito seguro né? que é o, e, e, e diminuir todas essas, essas consequências negativas que a gente tanto tem visto ao longo desses, desses dias por aqui. Então, a pergunta é essa, como é que a gente... Como como seria essa articulação, como, como é que a gente pode lutar para que haja essa essa intersetorialização, de certa forma? Obrigada. Acredito que não intertranssetorialização, né? A gente se, se ligar a esses diversos espaços. Como a Ingrid falou já no, no final da, da, da apresentação dela e quando eu estava tratando aqui para vocês, o que eu acredito é importante é essas parcerias com o sistema de saúde, parceria com o sistema de justiça, o que a gente está procurando fazer lá já é um trabalho de atendimento dos infratores, das vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares. A partir daí, você passa a ter uma rede de trabalho de escuta, porque assim como você quer um retorno e uma resposta, tá? a gente precisa desse retorno dessa resposta para que a gente crie de fato um sistema. Infelizmente, para que a gente consiga criar algo que, se, que sobreviva, que vá adiante, que crie esse sistema, a gente vai precisar de respostas. A gente vai precisar atender essa população, a gente vai precisar fazer essas parcerias, esse retorno que você diz que precisa saber, para que a gente vê, de repente aquela pessoa, quando retorna, vem, como já chegou em algum, acredito que é para alguns de vocês, olha, eu tive aquela conversa aqui, eu estava tão mal, mas tão mal, que eu estava pensando em pegar o carro e me jogar de uma ponte. E depois daquela conversa, eu, eu resolvi refletir sobre isso, por exemplo, se a gente percebe esse sofrimento do uma, uma pessoa, você pode evitar, porque ele vai sair dali. E ele, se ele já é um motorista, já é um condutor, no nosso caso profissional, ele vai sair dali, ele continua com a arma na mão, tá? Então, a gente fazer essas parcerias, dialogar com a saúde, dialogar com o sistema de justiça, onde a gente consegue coletar né essas vítimas, esses infratores, a gente tem que fazer é, diálogos, parcerias, interlocuções, Acho que a Ingrid também está nessa busca, se você quiser falar um pouquinho dessa... É, não, na nossa pesquisa a gente teve vários casos, assim, também. Quando a gente estava conversando, fazendo a, a entrevista, né, seguindo o script, a gente encontrou várias pessoas que a gente sentiu a necessidade de encaminhar para algum serviço de psicologia, né. Então, via de regra, a gente fez é, parcerias com algumas universidades, aí a gente encaminhou para clínica escola. Aqui em Brasília a gente tem problemas sérios com isso, porque a, acontece às vezes de, na clínica escola, a gente encaminhar alguém para CAPS, por exemplo, e a CAPES manda de volta para gente. O CAPES, né? porque está muito cheio. enfim. Então, realmente, a gente tem uma demanda enorme, né? nem sempre a gente consegue atender. Mas, estando na clínica escola, a gente conseguiu fazer uma parceria maior, porque eu estava dentro da universidade. Então, eu conseguia saber se aquela pessoa tinha procurado ou não o um serviço. Né? Uma coisa que é importante a gente pensar também, pensando nessa ideia da, da cidade saudável, é ampliar a rede de apoio dessas, desses indivíduos que estão chegando para a gente. Né? Então, no caso, dos indivíduos que participavam da pesquisa. Então, no nosso caso, a gente simplesmente falava olha, você já viu que tem uma atividade na comunidade que você pode se interessar, que tem a ver com você, tem a ver com a sua característica? O caso do idoso, por exemplo. Olha, tem um grupo de idosos que se reúne toda quarta-feira aqui na sua comunidade. Você já pensou né, em procurar esse grupo? tá? Então, realmente é, é como a Juliana falou, né? A gente não tem ainda, infelizmente, esse sistema que, em que a gente acompanha o indivíduo ao longo da vida de uma forma longitudinal, né? Então, é aproveitar aquele momento que a gente está com o indivíduo, que muitas vezes é reduzido, a gente não vai conhecê-lo e identificar todas as variáveis que a gente precisa né, para para saber como encaminhar da melhor forma, mas tentar ampliar essa rede de apoio dentro da comunidade também, né? Porque daí são pessoas que moram no mesmo ambiente, que têm as mesmas características, né? Que claro, obviamente, eu tô, eu sei que é diferente, serviço é psicológico e tal, mas tentar ampliar essa rede de apoio, eu acho que já é alguma coisa até para para também que porque sim, o fato a gente encaminhar alguém não significa que ela vai procurar ela para o ela quiser, né? Então na rede de apoio ela pode trabalhar essa questão do autocuidado, da importância do autocuidado, ela procurar alguém que ajude, enfim. Então eu acho de também de dar autonomia, né, desenvolver essa autonomia nas pessoas com o apoio lá do serviço da comunidade. E começa a partir daí nessa né? integração no micro, no pequenininho que a gente consegue fazer, conseguir ampliando, né, fazer um efeito onda de que a gente vai vendo que vai funcionando, vai tendo a conscientização da sociedade pelo menos daquele espaço. Isso tende a poder ampliar e reforçar a necessidade desse trabalho. Então, agradeço mais uma vez as nossas palestrantes. Né? Gostaria também de deixar o um convite para os associados da Brave City Nacional, né? que às 15h45, aqui nesse auditório, teremos a nossa reunião de federadas. Né? Então, tem a próxima palestra agora com a Patrícia, o Fabiane e o Renan. Né? E em seguida, teremos aqui mesmo a nossa reunião de federadas. Obrigada.